Eu estou aqui com o Sargento Anaidson, ele que vai nos falar sobre uma apreensão que ocorreu nesta madrugada de sexta-feira aqui no município de Piuí. Sargento Anaidson, bom dia. Por favor, nos fale sobre essa apreensão deflagrada. Bom dia. É, nessa madrugada, a gente deslocava da zona Boema, onde a gente tivemos é, para dar uma busca, né, uma batida, fazer, realizar uma operação batida policial. E no deslocamento, no retorno para. Zona Urbana, é, deparamos com a, o veículo, né, que já era suspeito de estar na prática de furto no município de Capitólio, na, na região da Escarpa do Lago, é, no, nos ranchos próximos, aí a gente é, tentou abordar esse veículo, esse veículo empreendeu fuga, né, a gente foi acompanhando e dentro desse acompanhamento a gente conseguiu né, é, fazer com que o veículo parasse, porém os, o condutor e um passageiro desembarcaram, embrearam em um matagal, né? abandonando o veículo com vários materiais é, produto de furto da região ali. E esse indivíduo já era conhecido nos meios policiais? Ó, os indivíduos a gente não conseguimos identificar, né? devido o horário e estavam de capuz na cabeça e, e a gente não conseguiu identificar. Porém, o veículo, sim. O veículo já foi visto em vários locais, né? é, tanto aqui como de outros municípios do estado de Minas, é, nessa prática de furto. Sempre há um, uma ocorrência de furto a, logo após. Aí a gente conseguiu identificar esse veículo né, através da placa e fizemos a abordagem. tá certo. Dentre os materiais apreendidos, o que estava? Era um novo televisão, né, de da smart né compressor né no caso de pintura uísque, é, gênero alimentício é, eram vários materiais né de, sapatos roupas é, coxas né de, de cama é, bebidas né e frigobar eram dois, duas geladeiras frigobar né que foram encontradas também né, e apenas uma das vítimas a gente conseguiu localizar e o outro segue então ainda foragido. Sim, os autores continuam foragidos é, em no mato. Né, a gente fizemos um rastreamento, porém né, é, devido ao horário, né, o horário noturno, a gente não conseguiu localizar. Só queria alertar né, o pessoal de Capitólio né, que teve sua residência furtada. É, é, que nos procuram, às vezes, é, alguns dos materiais, né, porque até o momento só uma vítima conseguiu, é, que a gente conseguiu entrar em contato né, e que relatou né, que teve o seu rancho é, arrombado né, e teve os materiais furtados.